Metade da minha vida foi dedicada ao ensino de técnicas de memorização e concentração. E a experiência me ensinou que a diferença entre os estudantes que são aprovados e aqueles que não são... Não é o desconhecimento das matérias, não é não saber decifrar o edital, não é não possuir bons professores. A grande trava... Dos estudantes de concurso é não dominar uma boa estratégia de aprendizagem. Uma outra queixa frequente dos estudantes é a falta de tempo. Existe método para tudo. Método para estudar, método para manter o foco permanente, até mesmo para você ler três vezes mais rápido e acabar de vez com a falta de tempo. Você me daria a oportunidade de colocar a minha experiência para planejarmos juntos a sua vitória? Seria ótimo conquistar algumas metas ainda este ano. O que você acha dessa proposta? Vamos conversar um pouquinho mais no próximo vídeo.